Ah, pode crer TR, os vermes estão na febre, eles não querem que a gente prospere E a mesma violência que eles dizem enfrentar Será a mesma violência que contra nós eles irão usar É impossível não se indignar Eu também quero meu fuzil pra combater essa desgraça Fascistas na cova e que a mudança se faça Já cansei dessa parada de apanhar sempre de graça e aí se si, que me desculpa o palavreado Mas se o rap amolecer, nós estamos tudo fudido aliado Não vou dizer que vender rap é errado Mas o público-alvo tem que ser revisto e repensado Eu trago barras pesadas contra o sistema opressor E o manual do guerrilheiro rimador Passo a bola adiante, destravo o livro da estante Esvazio o pente da mente e na sequência o Kalani